Pastores, pastoras, paz do Senhor a todos vocês, quero agradecer ao Senhor pela sua vida, pelo seu ministério, desejar que esse tempo seja um tempo de muito resultado na vida de cada um de vocês, quero parabenizar de uma forma especial pelo dia do pastor, eu tenho certeza que não é um ano comum, esse ano é um ano extremamente complicado e anormal para cada um de nós, mas o Senhor é o Deus que tem sustentado e tem nos abençoado. Quero deixar uma palavra ao seu coração nesta hora. A palavra do Senhor diz em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11 e 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, tendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, a edificação do corpo de Cristo. E dos que bom! Quando nós lemos aqui no versículo 11, nós entendemos que nós não somos todos iguais. Temos o mesmo chamado, uma mesma vocação. Cada um de nós tem dons diferentes para servir o reino do Senhor, abençoar vidas. E o versículo 12 realmente é algo maravilhoso para a nossa vida. Porque fala da nossa missão maior como pastores, vocacionados por Deus, que é o aperfeiçoamento dos santos. Eu sei que existem muitas pessoas hoje no Brasil e até fora do Brasil que ganham fortunas é, sendo treinadores de pessoas, treinadores de equipe, mas o trabalho que eu e você fazemos na obra do Senhor é um trabalho extremamente valoroso e muito embora nós passemos por muitas lutas e dificuldades, às vezes até não somos reconhecidos como nós é, imaginamos que gostaríamos de ser. Mas o Senhor é o Deus que nos capacita e o Deus que também nos usa Até que os santos do Senhor sejam abençoados Eu quero dizer para você da alegria da nossa parceria Nós da editora, você pastor na sua igreja Da edificação do povo de Deus Nós nos sentimos honrados por ter você como parceiro E eu quero dizer para você que nós estamos juntos Nesses dias de lutas, de pandemias, de dificuldades O Senhor é fiel e vai nos abençoar de uma forma especial Sei que esse ano é muito difícil, mas eu tenho certeza que Deus fará grandes coisas para o louvor da sua glória. Deus o um honre e Deus a honre poderosamente, em nome de Jesus.